Beleza? Olha, desculpa a voz aí, eu tô um pouquinho gripado, tá? Mas não vou deixar de fazer o vídeo por isso. Tá, já vou estar ensinando aí esses detalhes que você acabou de ver aí. São as partes principais da música, né? Da tua voz, Vineyard. Tá, isso aqui foi um pedido do Gabriel Santos. Queria mandar um abraço para ele aí e agradecer todo mundo aí que tem comentado, tá? Todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem compartilhado o vídeo aí. Isso aí ajuda bastante. Vou citar aqui os nomes rapidinho: tá? É o Wellington Matias, Damião Batista, Elzimar, Lucas Vinícius, Marcleio de Medeiros, Takashi Santos. Eliatan Matos, Edielson Silva, Adriano Chaves, Wendell Pereira, Esther Lemos, Auristênio Lima, Matheus Souza, Caroline Fernandes e Ped tá O like de vocês aí, o comentário ajuda bastante a gente, a gente agradece aí de verdade. Tá? Então, se você não for inscrito no canal, está assistindo pela primeira vez o canal, gostou de algum vídeo que já viu aí, se inscreve, aproveita o momento aí, já deixa o like, já comenta aí embaixo se quiser aprender alguma música. Todas as sugestões de vocês são anotadas e à medida que a gente vai fazendo, a gente vai tirando os que já foram feitos e vai acrescentando mais, beleza? Então é isso, então, roda a vinheta! Bom, então vamos lá. A explicação aí é bem simples, tá? Esse, essa música é bem fácil de tocar, ok? Primeira parte, o que a gente precisa saber, né? Se você não sabe ainda encontrar uma petatônica... A gente vai buscar aqui pela tonalidade. Está em sol maior. O acorde relativo de sol maior é mi menor. Tá? Então, a gente vai buscar a pentatônica de mi menor, que ela sai aqui na casa 12. Okay? Tônica em mi. Certo? E a gente vai pegar o finalzinho dela. Tá? Nesse pedacinho aqui, a gente vai fazer algumas variações. É bom a gente entender a tonalidade e onde está saindo mais ou menos uma escala, porque a gente consegue movimentar depois. Okay? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como movimentar isso. Então, vai ser o seguinte. A gente vai começar aqui, tá? Tô usando um overdrive bem tranquilo, bem sutil, ó. Ok? Então tá um overdrive, você pode colocar uma ambiência, fica bem legal aí. Tá? Então a gente vai começar aqui, ó. Tudo na 12, corda si, corda sol. Começando aqui na si. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui, ó. Pedal point. Não sabe o que é pedal point? Pedal point é quando você utiliza uma nota, como... É... Você trava nela, né? Você fica nela. É a chamada nota pedal. Então você trava nela e a outra você vai variar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A melodia da música, ela tá aqui, ó. O que a gente vai fazer é variar sempre com a nota que tá aqui em cima. Então, vai ficar, ó. duas vezes aqui, duas aqui, três aqui e uma aqui embaixo, ok? assim você completa esse, esse iniciozinho aí. Na última vez, tá? Depois de repetir algumas vezes aqui, você vai finalizar aqui, ó, para poder começar a música, ok? Então fica assim... Analisou aqui, começa a música, ok? Agora qual que é a importância né, da gente conseguir entender em que escala está? Vamos supor que mude agora, estava em, em sol, a gente muda agora para mi, mi. O relativo é dó sustenido menor, tá? Então sairia na pentatônica. Se eu sei que o detalhe sai aqui embaixo na pentatônica, eu posso pegar aqui o mesmo pedaço, ó. Tá? Eu consigo visualizar, independente da tonalidade que tiver. Isso ajuda muito pra gente que toca na igreja, tá? Bom, então vamos lá. Para a segunda parte, agora a gente precisa de um pouquinho mais de ganho no nosso efeito, ok? Eu desabilitei o overdrive, habilitei um pedal de drive, que aí eu tenho já o, esse som um pouquinho mais carregado aí. Tá? E aqui vai ser o seguinte, para você ter como um parâmetro, a tá? minha distorção tá assim, ó. Ok? Então você pode configurar aí, esse é com o mesmo timbre que eu toquei no início aí. Tá, tá idêntico, Certo? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar aí de power acorde de oitavas. Se você não sabe o que é um power acorde, é aquele acorde que a gente consegue fazer com distorção, né? Esse que eu acabei de fazer, tá? É diferente de eu fazer um acorde completo. O power acorde, ele vai ser bem reduzido. E o nosso aqui agora, ele não tem nem duas notas diferentes. É uma nota só oitavada. Por isso que é chamado de power acorde de oitavas. Como é que eu encontro aqui agora o power acorde de oitavas? Me ajuda, né? Então, se você não sabia, Tá, para você encontrar a oitava aqui, partindo com a tônica na né, corda Lá, você precisa contar somente duas casas para frente e duas cordas para baixo. E colocar o dedo 4 aqui, ou o dedo 3, se você preferir. Okay? Eu prefiro o 4, porque quando eu precisar modificar esse power acorde para transformar ele aqui em tônica quinta e oitava, eu só preciso acrescentar um dedo. Okay? Então o nosso power acorde de oitava vai seguir esse padrão, e todo o solo a gente vai conseguir acrescentar, é, tocar ele com o power -acorde. Tá? Então vai ser aqui, vai ser o seguinte... Okay? todos eles a gente tem esse slidezinho no final, tá? Mas feito isso você precisa repetir somente duas vezes aí e acabou o solo, tá? Então eu vou executar ele um pouquinho mais rápido aqui é para você ter uma ideia. Presta bastante atenção nos slides, que os slides aí vão comandar muito nesse solo, ok? Lembrando, para o acorde de oitava você tem sua dificuldade de é, abafar as cordas que não estão sendo tocadas. Eu quando toco, toco em todas, tá? Só que o esquema de abafado aqui é que comanda. Então vai ser o seguinte, ó. Então é isso aí, espero que tenha gostado, espero que tenha dado para entender legalzinho aí, tá? Gostou? Deixa o like para nós aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, vou falar de novo. tá? Isso aí tudo ajuda a gente bastante. Se você quiser aprender mais alguma música, comenta aí embaixo, que a gente bota na lista e logo, logo sai. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, então.